Boa noite a todos. Para quem me conhece, agradecer a todos que de uma forma ou de outra puderam contribuir com a festa que teve do Caqui na nossa cidade, que foi um sucesso total. Todas as entidades conseguiram, de uma forma ou de outra, arrecadar o que vai dar para auxiliar muitas pessoas para a solidariedade. Então agradecemos muito a todos. Primeiramente eu gostaria de pedir para vocês que fechem os olhos. E vamos tentar respirar um pouquinho mais. Fazer o um exercício. De... E soltando bem lentamente. Mais uma vez. E assim, já com mente, coração, pulmões oxigenados, vamos elevando nossos pensamentos, agradecendo... A espiritualidade amiga, que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa, fazendo higienização, proteção e defesa para os trabalhos da noite. Agradecendo pela semana que tivemos, por tantas bênçãos que recebemos, que muitas vezes nem notamos. Mais de uma forma ou de outra, o um momento certo iremos entender. Alguns problemas, algumas dificuldades encontradas que sempre, sempre, vão nos auxiliar no nosso crescimento espiritual e moda, sempre nos intuindo as melhores coisas, sempre nos mostrando o melhor caminho a seguir, que paremos para ouvi-lo. Alguns minutos de silêncio, alguns segundos de silêncio é o suficiente para que ele nos indique aquele caminho a seguir. Peguemos em suas mãos e caminhamos junto dele, porque há muitos e muitos anos está do nosso lado só nos desejando o bem e nessa jornada encontramos o doutor Bezerra de Menezes, doutor André Luiz veneráveis mestres que nos ensinam o caminho da humildade que possamos seguir dentro desses passos, dentro desses caminhos e nessa jornada também Chegamos até nossa mãezinha Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe querida, essa mãe que nos acalenta, que nos põe no colo, que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. Que possamos cada vez mais perdoar, pedir perdão, nos perdoar, para assim abrirmos mais espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional. Junto de nossa mãezinha nesse caminho fraterno, chegamos até o um mestre irmão Jesus. Este mestre amado que há milhares e milhares de anos nos ensina o amor, nos mostra o quão é importante fazermos ao outro aquilo que gostaríamos fosse feito a nós. Que possamos levar Cada vez mais amor, onde quer que estejamos, onde quer que vamos. Junto dEle agora, caminhamos até Deus. Nosso Pai, nosso Pai misericordioso, nosso Pai amado. Esse Pai que nos dá a oportunidade de acordarmos a cada dia e fazermos um novo e melhor anoitecer. Esse Pai que nos possibilita a reencarnação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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje é bem-aventurados misericordiosos. Quando a gente fala em bem-aventurados, nós podemos traduzir isso para muitos felizes. Porque quando você tem a possibilidade de fazer algo por alguém, a felicidade é sua. Ele trazendo para a língua portuguesa, para a gente poder entender o que é misericórdia, ele diz assim ó, no, nosso, no nosso Aurélio, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dor, compaixão, piedade, ação de perdão, indulgência, graça e clemência. Então veja, um sentimento, uma virtude tão maravilhosa que é misericórdia, mas em contrapartida ela vem em cima de uma dor, de alguém que está sofrendo. Quantas vezes nós, em grupos de WhatsApp, recebemos aí a solicitação de uma ajuda para alguém. Vocês já repararam como é rápida a mobilização? Todo mundo solidariza, tem a compaixão, corre atrás, passa algum tempo, já vem alguém lá, consegui, já está aqui. Muito rápido. Isso é uma forma de misericórdia. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da misericórdia que Allan Kardec traz no nosso evangelho. Então no nosso evangelho, no capítulo 10, ele traz, nas bem-aventuranças, ele traz, o primeiro delas é perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Então veja, ele traz como misericórdia perdão quantas vezes nós conseguimos perdoar não perdoar da boca para fora perdoar do coração perdoar da mente quantas vezes nós conseguimos fazer com que o outro sinta que foi perdoado é 70 vezes 7 existe um número para o perdão se nós pegarmos Deus quantas vezes ele nos perdoa quantas oportunidades ele nos dá de voltarmos, nos evoluir. Às vezes, como a gente diz, o mesmo erro, o mesmo erro, ele está lá nos perdoando. Quem somos nós para não perdoar? Mas muitas vezes, essa chaga, que é o orgulho, muitas vezes não nos deixa enxergar isso. E não nos deixa perdoar. Não nos permite pedir perdão. E muitas vezes ficamos nós mesmos remoendo coisas em nossa cabeça e acabamos não nos perdoando por algum erro que cometemos. Se estamos nesse planeta, que é um planeta de, de, de provas e expiações, é porque temos alguma coisa para pagar. Não somos nem um espírito puro, somos impuros. Estamos aqui aprendendo, estamos nos desenvolvendo para quem sabe um dia em algumas encarnações conseguimos chegar a ser o um espírito puro, que é o que Deus quer. Deus nos coloca aqui para isso, para essa evolução. O quanto tempo vai demorar depende de cada um de nós. Nós que vamos dizer o tempo que vai demorar. Para isso nós temos o livre-arbítrio e nós temos que entender isso, entender o seu eu para poder passar por isso. Um outro ponto que ele traz também aí vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionado. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Então veja o que ele traz, né? Vá se reconciliar com o seu adversário. Se você tem alguma divergência com alguém, procure se reconciliar nessa encarnação. Porque se não acontecer isso agora, você vai voltar mais uma vez. Você vai ter que dar de cara com ele de novo. Você vai ter que se reconciliar com ele em dado momento. Essa é a necessidade nossa, porque se isso aconteceu, ele tem que ser desfeito. Então nós temos que trabalhar em função disso. Cada um de nós tem que trabalhar em função disso. Tentar essa reconciliação. Ah, mas o outro não quer o meu perdão. Eu não consigo, eu vou pedir perdão ele não quer me perdoar. Tudo bem, é uma coisa dele, mas você fez o seu, você foi pedir o seu perdão. Você conseguiu tirar aquilo de dentro de você. Se aquilo vai ficar com ele, é um problema maior dele depois. Ele vai ter que pagar por aquilo. Você conseguiu já se libertar daquilo. Então é extremamente importante a gente entender isso. Ah, mas puxa vida, eu não vou lá pedir perdão não, ele não vai me perdoar. É uma coisa dele. E se ele vier te pedir perdão, perdoe. abra o coração. Então veja só, né? A misericórdia onde que está. Está em perdoar. Está em buscar algo que ocorreu com outrem para você poder trazer e sanar aqui. Senão você vai ter que vir outra encarnação. Já imaginou? Dor de cabeça aqui. Anos e anos passando aqui. Vou ter que voltar com aquele cidadão de novo? Vou ter que passar por tudo isso de novo. Para quê? Se eu posso sanar aqui, vamos procurar sanar aqui. É fácil, não é, gente? É difícil, é muito difícil. O orgulho não deixa. Né? Muitas vezes a gente tem que baixar a bola mesmo, baixar, falar, não, eu vou lá, eu vou pedir, eu vou fazer, acabou. Isso só depende de nós. No outro, no outro dia tem um, uma pessoa conhecida, ela sofreu um acidente. Caiu de uma escada, já um senhor, se machucou bastante. A sobrinha dele é enfermeira, mas estavam numa briga entre os dois lá, não estavam nem se falando. E ele precisava de banho, precisava de tudo. Não porque eu não vou falar com ela, ela não porque eu não vou falar com ele. Eu chamei e falei, olha, nós somos mais experientes que ela, ela é muito mais jovem, nós já passamos por tantas. Baixa a bola, vai lá, meu amigo. Aí ele foi sentou, choraram os dois, se abraçaram, falaram, que besteira que nós brigamos, né? Muita coisa à toa. Voltaram, ela ajudou nos banhos, ajudou na medicação, hoje está lá, já está andando de muletinha, já. já começou a andar, já está bem melhor. Mas por quê? Porque alguém tem que ceder. É igual a gente, igual na nossa casa, os nossos lares. O casal tem um estresse, tem um atrito, se um dos dois não ceder para voltar a conversar, vai ficar sem falar por quanto tempo. Sem olhar um na cara do outro. Aí a comida está pronta, está lá, se vira, ah, não vou fazer o que você quer. Para que isso? O que a gente vai ganhar com isso? Nada. Então alguém tem que ceder em dado momento. Se os dois não conseguem ir lá e ceder junto, um cede, vai, conversa e alinha. Ah, mas quantas vezes perdoar? 70 vezes 7, um milhão, não tem, não tem número para perdoar. E continuando, nós temos aqui, o sacrifício mais agradável a Deus... Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixar a vossa dádiva aí ao pé do altar e ir de antes vos reconciliar com o vosso irmão e depois voltar para oferecer vossa dádiva. Então veja, até nisso é muito mais importante você se reconciliar, você trazer as pessoas mais próximas de você, do que você doar. Então olha só, né, como que ele coloca a coisa na misericórdia. É importante ajudar? Lógico que é. Mas ide-se e reconcilia. Faz com que aquela pessoa brilhe, que ela volte a evoluir. Porque muitas vezes ela está lá, sucumbindo do nada. Aí você tem o argueiro e a trave no olho, né? Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis os vossos irmãos, deixai-me tirar o um argueiro do vosso olho, principalmente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do irmão. Então, muitas vezes a gente julga, porque a gente enxerga um defeito no outro e acaba não conseguindo enxergar o nosso. A maior parte das vezes, não vamos dizer 100%, mas a maioria das vezes que enxergamos um problema no outro, é um problema nosso, que nos incomoda, que a gente não consegue enxergar em nós. Mas no outro é mais fácil de ver. Mas com aquele problema e estou enxergando no outro. Então olha só, eu tenho que primeiro me corrigir, eu tenho que primeiro resolver o meu problema. A é história que já contaram aqui algumas vezes, daquela mulher que ela ficava na janela dela, olhando a mulher estender roupa na outra casa. E ela olhava e falava, nossa... Que mulher porca, a roupa está toda suja. Onde um já se vira colocar a roupa no varal suja daquele jeito? Quem que vai usar aquela roupa? Até um certo dia que o marido dela foi lá e lavou a janela. Ela olhou e falou, nossa, a roupa está ali. Porque disse, lavou a roupa naquele dia, as outras vezes não. Porque ela não olhou o que estava por trás dela. Ela não viu que o problema não era a mulher que estava com roupa suja. Era o vidro dela que estava sujo que ela não havia lavado. Então quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o problema é nosso, e nós não solucionamos o nosso problema, nós deixamos para os outros. Os outros têm que solucionar o problema deles, não nós. É Uma outra passagem é o perdão das ofensas. Que ele diz quantas vezes perdoarei o meu irmão, né? vós os perdoareis não sete vezes mas setenta vezes sete eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração comparar essas palavras de misericórdia com as da da, da oração tão simples tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrarei sempre o mesmo pensamento Jesus o justo por excelência que responde a Pedro. Pedro, arás, mas sem limites. Ensinarás ao teu irmão esses esquecimentos de si mesmo que os torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias, serás brando e humilde de coração. Não medindo jamais a tua mansuitude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, não tem... Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que teu perdão desce para pagar as faltas? Essa história mesmo. Nós o temos, nós podemos perdoar, nós podemos tirar isso de nós. Quando a gente fala, igual Jesus colocou, né? ah, aquela, aquela mulher que, que acabou tendo um desvio de comportamento, traiu o marido. Aí ele vai, ela, ele, todo mundo vai para julgá-la, para apedrejá-la. Ele coloca ela lá na frente, todo mundo com pedras na mão, ele fica de joelhos agachado, sem olhar para ninguém. Começa a mexer no chão e fala, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ele continua de cabeça baixa. Ninguém jogou nenhuma pedra. Ninguém, todos foram saindo um por um. Um por um foi saindo. Ele se levantou e falou para ela, está vendo? Todo mundo tem pecado. Eu perdoo o seu pecado, mas ide e não pecais mais. Então vejam, todos nós temos algum pecado, todos nós cometemos erros e falhas. Isso, isso é inerente do ser humano. E nós não somos falíveis, nós não somos infalíveis, nós somos falíveis. E nós estamos nesse planeta para podermos corrigir e desenvolvermos. Uma outra parte é a indulgência. A indulgência não vê o defeito de outrem ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma excusa plausível, séria e não daquelas que têm o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Se a gente consegue enxergar e ver que alguma outra pessoa tem um defeito, tem um problema, tem que atenuar, a gente não tem que dar sequência a isso, não tem que levar isso para os outros. Quantas vezes acontece no trabalho, que a gente está lá trabalhando, vem aquela fofoquinha. aí ah, você viu o fulano que fez isso, fez aquilo? Daqui a pouco você sai, dá uma volta e você fala, Pô, você viu o fulano lá que já fez o outro? E isso vai, vai criando, vai criando aquela casca, aquela coisa horrível. Ah, você viu que Fulano fez? Ah, é um problema dele, deixa ele resolver a situação dele. Para que, que a gente vai levar isso para frente? Quantas vezes recebemos coisas no WhatsApp? Aí? A gente fala de WhatsApp porque é uma coisa tão moderna, que está o tempo todo usando, coisas ruins, e muitas vezes passamos para frente. Apaga, deleta. Não leva a nada a gente passar isso daí para frente. Pelo contrário, nós vamos prejudicar mais a pessoa que está ali, vai ter um sofrimento maior, vai nos prejudicar. Porque a lei da causa e efeito, o que fazemos nós atraímos. A causa e efeito está aí. Se nós fazemos ao outro, vão fazer a nós também. E ser indulgente não significa passar a mão na cabeça. Não significa esconder erros. Erros existem? Existem. Erros têm que ser pagos? Tem. Nós temos as leis para os erros mais severos para serem pagas, a lei do homem, e tem a lei divina que de uma forma ou de outra, um momento vai pagar. Ou quer seja nessa encarnação, e a maioria nós pagamos nessa, ou quer seja numa próxima encarnação. Mas de alguma forma nós iremos pagar. E se a lei está aí, está para ser cumprida. Quem somos nós para julgarmos e para fazermos isso acontecer? Tem as leis. Ah, mas fulano foi lá e ele cometeu um crime. Ele é culpado? É. Ele cometeu um crime. Ele vai ter que pagar? Vai. Pela lei do homem e pela lei de Deus. Agora, quem sou eu para ficar o tempo todo batendo e julgando, criticando e fazendo? O que eu posso dizer é o seguinte: ele errou, está totalmente errado. Nunca poderia cometer um crime dessa forma. Mas cometeu, ele vai ter que pagar. Então eu vou orar muito para que isso não aconteça de novo para que não ocorra outra vez essa situação. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que ter no coração. E quando ele diz indulgente, ele diz, sede indulgente para com as faltas de outra e quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros." É, aí tem um question, uma questão que ele faz aqui também, que ele pergunta o seguinte, é repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles quando não sejam divulgadas? E a resposta vem, né? tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda a parte, senão o bem essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essas observações em detrimento do próximo. O depreciamento, aliás, perdão, o de, depreciando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazer, se não para nisso se comprazer com o sentimento de malevolência e de alegria em encontrar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançando um véu sobre o mal para o público limita-se a observá-lo, para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudar e evitar o que censura nos outros. Essas observações, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Então veja, é o que ele disse. Eu vou tapar os olhos? Eu não vou enxergar os defeitos? Vou. Agora, como que eu vou lidar com isso? Depende de mim. Será que eu vou usar isso para o meu bem próprio? Eu estou numa empresa, eu sei do problema de um companheiro de trabalho. Eu vou usar isso para passar por cima dele e subir na empresa? Será que é isso que é o correto a gente fazer? Eu vou fazer uso disso para prejudicá-lo de alguma outra forma, para que eu possa e sair melhor? será que é isso que tem que ser feito? por isso que nós estamos com a misericórdia que é algo maravilhoso gente é muito lindo você poder ter misericórdia você poder ajudar você poder dar um abraço você poder levar um carinho você poder auxiliar quem está necessitando quer seja financeiramente quer seja com palavras de alguma forma quantas pessoas têm necessidades Há pouco tempo atrás, agora, tem um casal que está muito na, nas redes sociais. Eles têm cinco filhos, é, nasceram todos gêmeos, né? acho que são, são dois, tem, tem, um, tem Down, tem uma, uma, uma, um problema genético, três não, e é uma família de classe média, não média alta, mas média razoável. Mas passou também por necessidades. É, eu, eu sei a história deles porque a minha esposa acompanha muito a história deles. E agora, acho que as crianças estão 3 para 4 anos, o pai, muito presente, muito presente com as crianças, Contraiu um câncer, um estágio muito complicado, muito difícil, precisava fazer um tratamento e esse tratamento tinha que ser feito nos Estados Unidos, a um custo exorbitante. Como eles já estavam nas redes sociais aparecendo muito, foi feito, acho que tem um tal de vaquinha que se faz, um negócio lá que entra para ser oficial a coisa. Em questão de, de 15 dias conseguiram arrecadar o dinheiro e muito mais. O que, que eles fizeram com isso? Eles foram ao público, posicionaram tudo que foi arrecadado, fizeram o um levantamento, que nós vamos precisar é disso, o restante doaram para quem está precisando. Então olha só, misericórdia gerando misericórdia. Infelizmente ele fez o tratamento, mas veio a falecer agora essa semana. Ele não resistiu e veio a falecer com câncer, não sei ao certo onde que era o câncer dele, mas é um estágio muito, muito complicado. O tratamento todo que ele fez nos Estados Unidos não resolveu. Ele veio, veio a, a desencarnar agora. Mas é, é, é misericórdia gerando misericórdia. Então, como é bom quando a gente pode ajudar? Como é bom quando a gente recebe a solicitação de um auxílio e podemos de uma forma melhor, ajudar? Isso é extremamente importante. que continuemos assim. E no Vivendo o Evangelho de André Luiz, ele traz o seguinte para a gente. É, apesar dos defeitos, analisando a ti mesmo, descobres a multidão de defeitos. Diagnosticas o orgulho, percebes o egoísmo, notas a intolerância, relacionas a impaciência, referes a irritação, observas a mágoa, registras o ódio, mostras o comodismo, evidencias a mesquinhez. E apontas a incompreensão. Sentindo-te mergulhado num poço de vícios, perguntas como podes ajudar o próximo, se carregas tantas imperfeições. Contudo, tens o compromisso da reforma íntima. E quem precisa de ti não questiona se já atingiste a santidade. Nem Jesus exige a condição de anjo para trabalhares na sementeira do bem. Por isso, apesar de ter os defeitos, ajuda e serve sempre, na certeza de que se não és ainda um sol de virtudes, já está muito bom que sejas, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Todos nós podemos ajudar, sem distinção nenhuma. Quer tenhamos algum problema ou não tenhamos, possamos sempre ajudar de alguma forma. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, referindo-nos a misericordiosos. Que possamos cada vez mais sermos misericordiosos, que possamos perdoar sempre. Então vamos novamente fechando nossos olhos. De paz, de amor, de harmonia, equilíbrio, de saúde. Então vamos vibrando por todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja num leite de hospital em suas residências. Que possam se recuperar o mais breve possível. Vibrando também pelos cuidadores desses, que é esses médicos, enfermeiros, familiares, para que possam também auxiliar nessa cura. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nos asilos, que possam ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor nesse período, já que está se encerrando. Vibrando também por todos aqueles que estão em orfanatos, que possam encontrar famílias para assim poderem dar sequência casa bendita que sempre nos acolhe vamos imaginando os nossos lares e vamos levando uma vibração para as nossas casas para as casas, para todos que lá se encontram que recebam essa energia de amor e de luz vamos trazendo uma vibração para nós mesmos que possamos ter uma semana de bênçãos de muito amor muita luz e que na próxima semana possamos estar juntos para mais uma noite de Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado.